Jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog de Belém. Agora voltando pra casa, tarde de domingo, tranquilo. Vou lhes contar o que será que aconteceu com a Broche? Será que foi vendida? Será que foi emprestada? Será que foi? está que quebrado? Vou explicar a situação da Bros. Né? Como vocês viram, já tem um tempinho que eu não gravo vídeo com a Bros. Pai e Fiz Santo também. E já tem um bom tempo que ela nem aparece nos vídeos. né? O que aconteceu com a Bros? A Bros. Lembra que acho que no início do ano passado eu, acho, eu peguei uma multa na, na rodoviária, ultrapassar em linha contínua. A situação era o seguinte, o caminhão estava devagar, uns 30 km a velocidade da via era 80. O caminhão estava uns 30 km por hora, ligando o sinal, ligado o sinal de alerta. E aí tinha um retão, assim, igual como montar um está agora aqui. Só que em vez de estar tá a faixa pontilhada, estava a linha, a faixa contínua. E ultrapassei. Eu e mais 7, 8 carros. E acho que uns 1 km depois, tinha um guarda lá na... Do... Do trânsito, né? Do, do estadual aplicou multa em geral, multa gravíssima de R$ 1.60,0. Sendo que nos pontos que, que realmente o pessoal faz ultrapassagem de vida, que é nas curvas, eles não ficam. É justamente para fazer receita, isso era às 6 horas da manhã. A gente tá cansado de saber o né, que, que acontece isso. E aí tá, depois de um tempo veio. Uma outra multa pro meu pai, que ele estacionou no, no lado do shopping, não quis pagar o estacionamento. E aí, guincharam a moto, né? Aí lá se foi, aí mais um, uma graninha que teve que pagar. Aí, beleza. E aí, a gente surgiu uma oportunidade, a gente fez um... Um, um, um sacrifício um pouquinho maior. A gente já tava um bom tempo pagando o Twister, né? A gente resolveu logo tirar ela de lá da, da concessionária. Demos o lance para tirar a moto e, e isso estreitou aí a questão de dinheiro. Né? A gente está na ponta do lápis, bem, na, bem apontada mesmo. E aí a gente. Agora pagou a Twist, né? Falta uns 3 mil reais para quitar, mais ou menos. Mas isso são de mensalidade, foi pago tudo e ainda teve um gasto extra com seguro que não dava pra ter a moto sem o seguro pelo menos nesse primeiro ano dela né que a gente já sofreu várias tentativas de roubo com a bros mas então a gente preferiu se precaver com a turista pra não precisar arriscar a vida né qualquer coisa só entregar a moto e vai estar tá respaldado e aí beleza aí só que quando apertou o dinheiro a gente atrasou a revisão da Bros. E aí a gente precisou rodar muito, sabe? Rodar muito mesmo. Que a Bros é o bicho. Eu... eu digo assim que a Twist é mais pra passeio e a Bros é o que para pegar o trampo mesmo, né? De levar as coisas para lá e para cá, de fazer as missões para lá e para cá. Enfim, né? E aí não teve outra, como a revisão estava atrasada, era uma revisão, umas três revisões já estava atrasada já, a gente estava só trocando óleo e tudo mais, e aí outras lubrificações, por exemplo, tinha quebrado o cabo do acelerador, e estava e na hora de trocar as partidas de freio, trocamos, isso é uma coisa mais baratas né? E aí que um dia a gente estava rodando e quebrou os rolamentos da... Das rodas, né? Ficou fazendo um barulho super estranho na pista. Um barulho meio que de fumaça, sabe? barulho meio que de fumaça, uhum. sabe? Aí depois a gente foi olhar o, os... Os rolamentos da, das rodas estavam totalmente secos. E as esferas estavam tudo destruídas. Estava parece... Pó, já. Já, tá, já, tinha, já tinha feito... É, moído farofa de de esfera de de rolamento e aí agora a situação mecânica da da Proz, que precisa fazer uma revisão geral nela para trocar desde fio, filtro, fluido de freios, é, que mais? rolamentos é claro, kit, tudo isso precisa ser trocado e aí isso aqui isso é o de menos agora o que está pegando mais o que está deixando a Proz parado lá empoeirado em casa é que essas todas essas multas que eu te falei para vocês que vieram do ano passado e lá da alça viária com mais a do Guincho, vieram agora de uma vez só. Então, o IPVA da Bros o valor para fazer o licenciamento da moto como um todo tá aí dos os 2000 e 2100 reais mais ou menos. Né? E aí a gente como a gente tirou a Twister recentemente, então a gente está com umas contas bem na ponta do lápis, assim, para quitar o lance que a gente deu na Twister. Já está quase lá, mas ainda falta um pouquinho. Então não teve outra, a gente teve que fazer. Vai ter que esperar um pouco mais para poder pagar o IPVA da brocha. que é dois mil e pouco, porque o IPV, o licenciamento, o IPV, licenciamento como um todo, né? regularizar a brocha. porque precisa do, dos dois, mil e pouco da multa, né, mil, mil e, mil e setecentos por aí, mil setecentos por aí, mais o valor da, do licenciamento como um todo, do IPVA, né, que os valores normais dela, que uns quatrocentos reais, e aí somando tudo isso, dá uns dois mil e pouco. Essa dinheiro ainda não apareceu, a gente está na expectativa de. Estamos trabalhando, só que é o dinheiro que surge é para pagar as contas, né? Não dá para atrasar o consórcio também, falta umas parcelinhas do consórcio. Então, assim que possível, a gente vai regularizar a BROS. Mas ainda não deu, ainda não deu. Mas uma hora vai dar. E aí, compensação, tem aumentado os gastos, né? Alguns gastos que, por exemplo. Quando a gente tem duas motos, a gente acaba tendo mais economia Porque deixa de rodar de ônibus e esse dinheiro de ônibus roda, é revestido na gasolina E com a gasolina de moto você consegue rodar, sei lá, dez vezes mais do que o valor do, do que você roda de ônibus Acho que 10 nem tanto, 10 vezes não, mas cinco vezes dependendo de, de onde você for né? Tudo garrafado, cara Então não deu outra. Vamos ter que guardar um pouquinho aí. Pra quem gosta dos vídeos de bros. Quem tem uma bros, eu gosto de assistir vídeo de bros, né? Eu vou ter que dar uma segurada até a gente conseguir regularizar a bichinha. Aí, o que, que eu vou fazer? Esse, amanhã, eu acho, ou, ou terça-feira, amanhã segunda. Ou na terça, é no dia seguinte, né? Eu vou tentar ir lá no Detran. Saber se eu não consigo gerar um boleto só com o valor do licenciamento do IPVA, sem o valor das multas, por enquanto não sei se tem, mas não custa nada saber, né procurar tentar e aí se der, nem que precise pagar uma taxa, uma multa, lá é mais vantagem ter a moto rodando do que ela parada em casa, a gente gastando mais dinheiro de um ônibus né? então eu vou tentar fazer isso, ver lá se tem como a, de a multa, por mais que venha juros, mas que, que a gente consegue se preparar melhor, né? A gente não conseguiu. Esse dinheiro que era pra pagar o EPVA da Bros, a gente teve que dar no lance da Twister. E aí, ele viu por uns dois meses, assim, a questão de correria, né? De precisar da moto. Mas aí, quando vem o EPVA da Bros, faltou o planejamento do... Não entra no orçamento, sabe, esses dois mil reais aí, estres aí Então vamos ter que dar uma segurada E aí o outro lado disso É que, por exemplo, tem a Twister A Twister tá a mesma coisa que a Bros agora A gente tá com a revisão da Twister em dia, beleza, mas Tá precisando rodar muito com a moto Esses dias todos, né Porque todo mundo precisa da moto Então a moto chega, já tem alguém que quer sair com a moto Aí chega, sai outro, assim vai. Então, pra vocês terem ideia, a gente só na cidade rodou em 7 dias mil quilômetros. Então eu fiz a revisão do troca de óleo da moto de 2 mil quilômetros. No sábado, aí quando foi no próximo no sábado que passou agora, eu já tive que levar a moto na concessionária novamente pra trocar o óleo de novo. Né? Rodou muito a moto. Média aí de quase 100km por dia. Só na cidade de Belém, que não é tão grande assim, mas que dá pra se gastar um bom combustível se precisar fazer várias missões. E é isso aí. E aí também tem que levar em consideração que teve uma viagem né, nesse tempo todo, que foi pra Castanhar, então a gente soma aí de volta mais 160 km, mas nada tão assim relevante. Nossa, olha só, nada tão fora da média assim que até que rodar isso na cidade de qualquer forma tipo um dia normal que a gente roda na cidade e a gente acabou rodando na estrada. Né? E é isso, gente. Foi o vídeo por aqui. Tá explicado a situação da Bros. Se alguém souber que. Que dá para tirar o boleto avulso das multas, porém, menos dessa vez, me avise.